Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para conversar com você sobre os melhores alimentos. Se a gente pudesse fazer uma seleção deles, vamos ver por onde a gente começa. Vamos começar pelo leite materno. Sem dúvida, é o melhor alimento que tem no mundo. Não está disponível no supermercado, mas é muito importante. O leite materno tem uma estrutura chamada colostro, que são as primeiras 72 horas do leite que sai do peito da mãe. Esse colostro tem uma capacidade regenerativa muito grande. Então, você não pode comprar leite materno, mas você hoje pode adquirir colostro. É uma grande saída. O segundo melhor alimento é o ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. Ali vai sair o pintinho. A embalagem está prontinha, é barato. Você pode fazer as diferentes receitas com isso. Existe um mito, que eu chamo o mito do ovo, onde as pessoas dizem que o ovo aumenta colesterol. Isso é uma mentira. O ovo só aumenta colesterol se você fritá-lo. Mas aí, o batatinha também frita, aumenta colesterol. Mandioquinha frita, aumenta colesterol. Aí já não tem nada a ver com a substância em si. Tem a ver com a fritura e com o óleo que você está usando para fritar. Aí vai causar o colesterol. Mas se você usa o ovo cozido... Ele tem todos os minerais, ele tem todos os aminoácidos, ele tem praticamente quase todas as vitaminas. Então ele é um elemento nutritivo muito forte. Então eu considero esse o segundo melhor alimento do mundo. Se você não faz uso de ovo com medo de aumentar colesterol, eu espero que você mude a partir de hoje. Porque eu ingiro ovo 3, 4, 5, 6 ovos por dia há mais de 20 anos sem nenhum problema. Então, o primeiro alimento é o leite materno. O segundo alimento é o ovo. O terceiro alimento que eu quero conversar com você é o, o abogóleo de coco. É o coco. O coco é um alimento funcional muito subutilizado, que é nosso aqui do no Brasil, temos fartura, é barato. Mas você não tem ideia, além de todas as fibras, além de todas as proteínas, o coco tem uma cadeia de aminoácidos muito importante... E de ácidos graxos, de gorduras, são chamados ácidos graxos de cadeia média. Capróico, caprílico, cáprico e principalmente láurico. O ácido láurico que tem no coco, quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. As ilhas do Pacífico, onde predomina na culinária o coco, não existe AIDS. A pessoa pode até contaminar o vírus do HIV, mas não vira AIDS. O coco emagrece porque ele é termogênico, ele aumenta o seu metabolismo. Então esse seria o terceiro melhor alimento. O quarto melhor alimento seria a quinoa. A quinoa foi considerada pela Organização Mundial de Saúde o melhor cereal do mundo, porque a quinoa tem todos os aminoácidos essenciais que vão constituir todas as nossas cento 40 mil proteínas que nós temos no corpo então essa é a nossa quarta escolha a nossa quinta escolha é o azeite de oliva o azeite de oliva é, extra virgem prensado a frio em vidro escuro é um excelente remédio sem falar que contém uma substância chamada óleo cantal que não deixa você desenvolver Alzheimer não deixa você desenvolver Parkinson e muitas outras qualidades. Tem um ácido chamado oleico, que é o ômega 9, que também é importantíssimo para a sua fisiologia. Então nós temos, ó, nós temos o leite materno, nós temos o ovo, nós temos o óleo de coco, nós temos o azeite de oliva, nós temos a curcumina. A curcumina, chamada curcuma longa, açafrão da terra, falso açafrão, açafrão da índia, que é uma substância que é um dos mais poderosos anti-inflamatórios fabricados pela natureza. A Índia usa um condimento chamado curry, no café da manhã, no almoço, no jantar. Os indianos usam a base de cúrcuma. E a Índia é o país do mundo, que tem menos Alzheimer e menos Parkinson per capita. Então esse é o sexto alimento. Vamos deixar o último, que é o peixe. Só que o peixe tem que ser de água salgada. O peixe de rio, primeiro, que está contaminado no Brasil, a maioria, e segundo, que não tem as propriedades que eu vou conversar agora, que é o chamado ômega 3. Porque o peixe, para ter ômega 3, ele tem que comer o plâncton. Não pode ser peixe de cativeiro. E o plâncton que ele come para fazer o ômega 3, porque ele não faz o ômega 3, vem do plâncton, esse plâncton geralmente está em água fria e profunda. Então, salmão, por exemplo, é um peixe que vive em água fria e profunda. Só que você não pode fritá-lo. Se você fritar o salmão, por exemplo, você destrói essas propriedades. Então, o, o peixe tem que ser de água fria e profunda. Como isso é difícil de conseguir, a alternativa é você fazer uma suplementação com cápsulas de ômega 3. Então, a maioria das pessoas prefere, ao invés de comer peixe, fazer a ingestão de ômega 3. Então estão aí para vocês os sete melhores alimentos.